Quando nós olhamos para as estatísticas das doenças crônicas e autoimunes, são realmente apavorantes. Né? É, o Dr. Cícero Coimbra trouxe na última entrevista que fiz com ele, né? é, ele que é um dos grandes pesquisadores no mundo das doenças autoimunes e degenerativas, né? é, onde ele criou um protocolo, o famoso protocolo Coimbra, né? que muitos médicos no Brasil, fora do Brasil, vêm utilizando com sucesso. É, é voltado exatamente para a prevenção das doenças crônicas e autoimunes através de altas dosagens da vitamina D3, que é um hormônio esteroide, que é exatamente a luz do sol. Né? É... O dado que ele trouxe de que 60% da população americana, ou seja, o país mais desenvolvido do mundo, tem pelo menos uma doença crônica, gente. Isso indica que nós vivemos num, numa cultura de adoecimento em massa. E você hoje tem as condições, você tem o conhecimento... O que você precisa é interiorizar é, novos hábitos, novas possibilidades de buscar as medicinas naturais. Eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Então, recomendo que você assista a entrevista que eu fiz com o Dr. Cícero Coimbra recentemente. É a segunda entrevista. Eu fiz com ele porque esse conteúdo salva vidas e você vai poder se prevenir de coronavírus, de zika vírus, de é, chikungunya vírus, de vírus de febre amarela. Não vai precisar estar tá tomando vacina para a gripe, São absurdos. É um absurdo, né? são vírus fracos que a gente precisa fortalecer o nosso sistema imune. E a vitamina D3 que você pode obter diretamente do sol ou através de reposição é é a, é a grande chave, né? Além de outras mudanças de hábitos, né? Então convido você, se você não viu ainda essa entrevista, que veja, né? Veja, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era da é, da informação. Informação é tudo hoje. Informação de qualidade. Informação é digamos assim, que venha de fontes extraordinárias, né, como a do doutor Cícero Coimbra, é muito importante para que a gente é, tenha uma, uma humanidade melhor, uma humanidade mais saudável, e você possa confiar que dentro de você, você tem a tecnologia adequada, na natureza você tem a tecnologia adequada, você não vai encontrar saída nos medicamentos químicos, né? não vai encontrar porque eles também são danosos à sua saúde, e eles simplesmente inibem o... o o sintoma que é exatamente aquele sinal que está dizendo para você olhar para as causas dos problemas. Então vamos sair dessa dessa, dessa lógica, dessa, dessa rede de adoecimento em massa que está fazendo com que as farmácias proliferem aqui no, no, no em Recife, nós temos Quatro vezes mais farmácias do que é, aquele a, a, o, o número que é aceitado como razoável pela Organização Mundial de Saúde. Então virou uma grande indústria do adoecimento e as pessoas com medo e desinformadas, elas são vítimas fáceis dessa grande indústria. Veja lá, ou reveja, né, e compartilhe essa entrevista que eu fiz com o Dr. Cícero Coimbra para que a gente saia desse, desse pânico do coronavírus, ou de qualquer tipo de vírus, ou de qualquer tipo de doença, e passemos a adotar, de fato, é, uma estratégia em que a gente, no dia a dia, se previna das doenças e promova a saúde. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo né, que salva, de fato, vidas. Um grande abraço.